mais um vídeo aqui no canal apostador desportivo nesse vídeo aqui vamos ver se realmente a instabet paga ela oferece 100 reais gratuito sem depósito e teve um usuário aqui que comentou que recebeu e eu resolvi fazer aqui esse vídeo até mesmo a pedido dele para mostrar que realmente a instabet pagou a ele e com 100 reais aí ele conseguiu fazer uma grana considerável com esse bônus sem gratuito sem depósito é, mas tem um usuário aqui de outro rapaz que também disse que conseguiu retirar, segundo ele, que é os 5 mil reais da casa, né? Nessa faixa, 5 mil reais. Segundo ele aqui, agora ele está oferecendo 500 reais de bônus. Isso pode estar acontecendo para algumas pessoas. Para mim aqui, ainda aparece 100 reais é, de bônus sem depósito. Para ele, é 500 reais. E teve outro que comentou aqui, ó, também disse que recebeu 500 reais. Isso é, sim é possível, ela talvez está tendo lucro, né, e para alguns usuários ela oferece isso. Lembrando que um rollover é de 50 vezes, ou seja, é um rollover bem grande, né, para você comprar esse rollover aí sem a perder, você tem que ter uma certa técnica aí nas apostas, mas de qualquer maneira se perder, é, vai perder só o seu tempo, já que você não vai investir nada. Então... É, ele aqui recebeu 5 mil reais, nós vamos ver aqui quanto que o nosso outro amigo aqui recebeu. Mas antes, já complementando aqui, ó, teve um outro rapaz também que comentou aqui, que para você retirar, você tem que fazer uma retirada. Perdão. Para você retirar, você tem que fazer um depósito. Isso acontece em qualquer caso, em qualquer bônus. Você nunca consegue retirar se você não fazer um, um depósito antes. O depósito mínimo é de 50 reais. Então, depois que você conseguir todo o seu dinheiro... Para retirar, vai ter que fazer um depósito e como fazer depósito na instabet. Ela só tem um meio aqui de depósito e retirada que é a V crédito. Pra depositar é muito fácil, né? Você primeiro vai ter uma, vai ter que criar uma conta lá na V, v crédito. Clicou aqui na v, v crédito, aí coloca seu ID de segurança e a sua conta. A Sua conta também é um número, beleza? Assim como o ID de segurança que você vai criar lá na V crédito. Agora vamos lá na V crédito, vamos ver como que coloca dinheiro lá para você depositar aqui, né? Porque só consegue depositar. Se você tiver dinheiro na vcrédito crédito então na vcrédito crédito vou só voltando aqui ó o id de segurança cria lá na sua conta ver crédito e a conta também o um número vou mostrar aqui ó só alguns números na minha conta é este esta é a sua conta que você vai preencher aqui quando você for depositar beleza então você criou uma conta aqui na Webcreditos, você precisa colocar dinheiro aqui antes de depositar em qualquer casa. Então tem essas duas opções aqui, você clicou em Depositar, vai aparecer Automático ou Tradicional. Automático você tem essas opções aqui, Banco, Boleto Antecipado, né? aquele que você avisa, creio que seja isso. Nunca utilizei essa opção, já utilizei EcoPay, funciona, 5% de taxa, tudo aqui tem 5% de taxa. Mas eu utilizo mais essa aqui, transferência bancária. Qualquer um você escolher aqui. É muito fácil. Tem também boleto bancário. E tem até mesmo Bitcoin. Eu uso muito da caixa. Então, vou mostrar aqui só um modelo. Você preenche aqui o mínimo, é 100 reais da caixa. Não sei valores para, para outros. 5% eu irei pagar se eu depositar. Então você vê que já está aqui eu cobrando 5%. Eu iria cobrar de mim 105 reais. E eu ia ter 10 reais e aí você coloca a sua senha e pronto faz seu depósito né? era só isso que eu queria mostrar como você deposita aqui é muito fácil depois de depositar você vem aqui nesse tabete clicou aqui e faz o seu depósito aí no valor que você quiser para retirar como seria aqui na ver crédito pelo menos para mim, até o momento, não aparece a opção de saque. Isso é normal, em algumas casas não vai aparecer o botão de saque quando, quando o método for ver crédito. Nesse caso é simples, se tiver aqui o botão saque, você clica nele. Se não tiver, você vem aqui na ver crédito, você vai clicar em resgatar. Aí clicando em resgatar, vai aparecer as casas que a Crédito trabalha, né? Cuidado com algumas aqui, você vê que tem um Xbet aqui no meio, 22bet, enfim, tem instabet, que é o que interessa para nós. Então eu clico em resgatar, vou clicar em instabet, depois de clicar em instabet, eu vou preencher meus dados e retirar. Você vê aqui que eu não posso fazer isso porque eu nunca depositei lá. Então primeiro eu preciso, até mesmo para me retirar aqui para ver créditos, eu preciso ter depositado lá, que foi o que eu disse no começo. Ok? Então, se aqui não apareceu o saque, é só você vir aqui e resgatar. Fácil. Então, você já sabe como depositar de na Crédito, depositar de aqui e sacar. Fácil. Depois que você sacar aqui para Crédito, basta você vir aqui agora em sacar, opção sacar, e aí você vai retirar para sua conta ou para o outro método aí que você escolheu, o pace, o método que você quiser. Ok? Então, vamos voltar aqui a casa. É para mim ainda parece 100 reais gratuito, né? Um dos usuários disse que é, agora eles oferecem 500 reais, melhor ainda. Ele até escreveu aqui, ele não sabe se é um bug ou se é isso mesmo agora, que, ó, não sabe se é um bug do site. Enfim, se você for criar sua conta aí, você aproveita e se ganhar 500. Se não ganhar 500, ganhar 100 reais, tá bom demais também. Agora vamos às provas aqui. Do usuário que recebeu, foi esse usuário que eu fixei comentário para as pessoas verem O outro rapaz também aqui recebeu, mas não tem como eu fixar dois, beleza, meu irmão? Então não vai ter como eu fixar o seu aqui botar aqui um, um hot, um coração aqui pra você saber aqui que não dá para fixar os dois, não fixava Vou mostrar aqui, eu vou mostrar no WhatsApp Eu vou esconder aqui todos os dados de todo mundo, logicamente E do amigo que nos enviou aqui o os comprovantes vamos dar uma olhada então vamos lá vamos ver aqui os dados aqui que me foi enviado do rapaz que nosso amigo aqui que recebeu usuário boquinha r1 são dois né o outro também que o los eidolons recebeu também aí cinco mil reais vamos ver aqui quanto que recebeu nosso amigo aqui ele viu alguns prints aqui né mandou isso aqui no sábado ó, boa noite mano aí mandou essa imagem vamos ver o que tem aqui na imagem Domingo, dia 27 de setembro E apostou o jogo da MLS Apostou 113 Deu 3.729 Cadê a odds? O cara apostou Apostou na odds alta aqui Ele disse que essa foi a primeira aposta que fiz Só pra brincar mesmo E deu certo, ficou sério Ele apostou numa odds alta Aqui e acabou ganhando Não sei se isso aqui é o mais 3 tre... 3.200 é a odds talvez ele, estava, talvez ele estava Utilizando cotações americanas Não sei aqui no caso né? Aí ele já apostou 1.000 Ah, é cotação americana mesmo Então mais 110 Ele usa a cotação americana Isso aqui seria 2.10 Em cotações decimais Então ele Ganhou aqui 1.100 de lucro né? Dia 29 Eu aposto foi tudo uma perto da outra Tá meio fora de ordem dia 27 de setembro postou 570 que já é o saque já que ele fez 3 de outubro é né? cumpriu bem rápido transações aqui 6 10 4, 4 mil reais ó. fez um saque de 4 mil reais na instabet o é um pagamento autorizado mas vamos ver aqui se foi pago né? a ver crédito aqui ainda é nesse tabete ainda aí tem os dados né método ver crédito 4 mil reais cravado o nosso outro amigo foi cinco mil reais hum, aí ele tirou para ver crédito aqui já é na V crédito viu isso aqui é comprovação da, da conta dele na V crédito inclusive está até o login dele aqui só que eu vou logicamente é, editar isso aqui o identificador também vou editar só vou deixar aqui o valor R$ mil reais que ele recebeu na V crédito isso aqui já é o okay. que isso aqui já é o saque da V-Crédito, ó. Que é 4 reais menos mil reais, Transferência concluída. Para quem utiliza V-Créditos, é, sabe como funciona. Isso aqui já é a transferência que ele fez para a conta dele. Você vê aqui o link da Vcréditos aqui em cima. Deixa eu ver se, se aumentar aqui. Eu não mostro mais nada no. Vamos seguir em frente. Vamos ver o que mais tem aqui. É só esse mesmo. 4 mil reais, cara. Então de 100 reais o cara conseguiu fazer 4 mil reais. Temos um apostador profissional aqui no, no meio de nós, rapaz. O cara disse aqui que de todas que ele apostou, errou só uma. Mas não fez falta aqui pra ele também. Aposta desde 2016. E aposta na rival também. É isso aí, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho, conseguiu transformar 100 em 4 mil reais em pouquíssimo tempo, né, pelos prints aqui nós vemos que ele começou dia 27 de setembro e no dia 6 de outubro ele já estava recebendo, mas ele sacou no dia 3 de outubro, então, ou seja, uns 6 dias aí ele conseguiu transformar 100 reais em 4 mil reais, é isso aí, cara. Então é isso aí pessoal que eu gostaria de mostrar aqui nesse vídeo aqui, felizmente para nossa alegria o Instabat ainda está pagando e ainda está oferecendo bônus, seja 100 reais ou seja 500 reais, para quem ainda quiser pegar um bônus lá na Estabet gratuito, sem depósito, está aqui o link nosso na descrição, na descrição não, no comentário aqui do vídeo, depois do comentário fixado do nosso amigo, mas eu vou colocar ele aqui na descrição também, quem quiser ir lá na Estabet receber 100 reais gratuitos aí, sem depósito, sem nada, e tentar a sorte aí, né? Você, no máximo você vai arriscar os 50 reais que você tem que depositar lá para fazer a retirada. Beleza? Então é isso aí. Eu agradeço para quem assistiu esse vídeo. E até o próximo.